Olá amigos e amigas, hoje eu vou demonstrar como entrar no site do Minilivro A5. Você inicialmente digita https, dois pontos, barra, barra, bit.ly, traço, ml, artes, visuais. E dá enter vai entrar no site de artes visuais do autor Fernando Leão Monteiro. Você baixa o mouse, aí lê artes com respiro, múltiplos editais de emergência, artes visuais. Aqui eu apresento um vídeo demonstrativo da apresentação. Aqui você verificará como montar o mini livro A5 Rosa, da ação, da ação cultural, artística, aqui você vai ver o guia demonstrativo para montar o mini livro, clicando aqui você terá acesso em PDF ao guia, em este vídeo que eu estou aprontando agora, vídeo demonstrativo para baixar o mini livro A5, você já entrou no site, agora eu vou demonstrar como baixar o mini livro, o vídeo demonstrativo para imprimir o mini livro A5, você pode clicar e assistir, e o vídeo demonstrativo para montar o livro Uma outra versão também, através de vídeo, montagem. O objetivo aqui é imprimir o mini A5. Você vem aqui, imprime, imprima o livro A5. Clique. Aguarde carregar o OneDrive com o PDF. Você vai aqui... Em imprimir, escolhe frente e verso, no caso para impressoras duplex, ou então de um para um, desmarca aqui, de um para um, imprime a primeira folha, depois vira a folha com a mão manualmente e imprime a segunda no verso, então como eu tenho o duplex, eu vou imprimir em frente e verso e demonstrar para vocês. É, e aqui termina a demonstração de como entrar no site do Minilivro A5 e como imprimir e baixar o arquivo em PDF. Obrigado, como queríamos demonstrar.